Desde quando eu estava aí no Brasil, tinha um console que me chamava muita atenção, que era o Sharp Twin Famicom. E por que que ele me chamava tanto atenção? Porque ele juntava em um único aparelho o Famicom e o Disk System. Então, esse aparelho aqui poderia ser substituído por esse aqui. E vocês podem ver que eu ainda nem abri o bicho. Algo que eu posso garantir para vocês: ele é um videogame pesado e muito bem feito. Isso dá pra ver logo de cara, quando eu peguei ele na loja. Mas antes de abrir ele, que vocês viram que eu nem abri ainda, vamos conhecer um pouquinho mais do Sharp Twin Famicom. New Life Sharp no Sharp Twin <fim> Famicom. 1 <fim> O Sharp Twin Famicom, para quem não sabe, Twin é gêmeo em inglês. É exatamente isso que o console é, um gêmeo do Famicom. Dentre os colecionadores e aficionados do console de 8-bit da Nintendo, ele é muito querido pois junta em um único aparelho o Famicom Disk System e o Nintendo Famicom. Ele foi lançado em 1986, somente no Japão, como um produto licenciado da Nintendo. O console tinha duas versões, que tinham poucas diferenças entre si. A versão mais cara tinha o cabo dos joysticks mais longos e uma luz de LED no botão de ligar. No geral, eram duas versões bem parecidas. O design é muito bonito é tudo bem encaixado a parte para encaixar os disquetes é bem discreta a sharp fez um trabalho louvável nesse aparelho na minha opinião outra coisa que a sharp se preocupou foi no material utilizado no console tanto que poucas unidades tiveram problemas aliás esses dois motivos que citei foram os grandes responsáveis pela grande venda do console no japão os controles do sharp twin são idênticos aos do famicom mudando apenas as cores o que foi excelente pois sem dúvida nos anos 80 ele foi o controle que foi base para todos os outros demais os gráficos e o som são similares ao nintendo Famicom e quem jogou diz que a paleta de cores parece ser levemente superior em alguns jogos se você jogou fala aí eu fiquei curioso pois na teoria os componentes eletrônicos dos dois eram os mesmos mas se alguém puder esclarecer fala aí nos comentários a biblioteca de jogos do console de 8 bits da nintendo tanto em disquete quanto em cartucho eram 100% compatíveis com o Sharp Twin e Famicom, o que dava uma grande vantagem em comprar o aparelho, já que o valor dele era de 32 mil ienes, o mesmo valor que o Famicom chegou em seu auge. O Sharp Twin foi comercializado apenas no Japão, e parou de ser fabricado em 1988, tendo vendas bem altas, e quem encerrou foi a própria Nintendo, rompendo o contrato que havia feito com a Sharp. Agora que vocês sabem um pouquinho mais do videogame, vamos abrir ele, eu também estou curioso. Ele é bem pesado. Diria pra vocês que é até mais pesado do que o Famicom com o Disk System. Ele tem a fama de ser um videogame bem robusto e muito bem feito. E parece mesmo, parece muito bem feito. Você vê que ele é enorme e bonitão, hein? Eu peguei ele porque ele tava uma pichincha. Você vê aqui, ó, que ele já veio com os controles, é lógico, né? A fonte e o cabo AV. Vamos abrir. A embalagem que eles colocaram aqui é uma embalagem. Opa, a fonte caiu aqui. Olha a fonte aqui para vocês verem. Deixa eu... Aqui a fonte, ó. O cabo AV, ó. Que você vê que o áudio, ele só tem um. Na entrada do videogame, né? Que vai no videogame, só tem um. Um preto para o áudio, que transforma em dois. E o do vídeo, que é um vídeo Muito legal aqui, ó. Que ele tem um suporte para você colocar os controles. O controle, ó. Tem o número 1 um e o número 2. Aqui você pode ver que ele também tem o um microfone que tem no Famicom original, o controle 2 a pegada dele é ótima só que eu não gosto muito desse, desse cabo lateral aqui, ó. realmente eu não, não gosto muito, eu acho que deveria ter ficado no padrão ocidental que sai daqui de cima, mas tirando isso é muito bom e é muito fácil de jogar, vocês veem que esse aqui é um modelo que não tem o turbo, né? tem um modelo que tem o turbo e também tem uma luzinha de LED aqui Esse aqui é uma versão mais simples dele Mas tem poucas diferenças, a diferença mesmo é só esse LED E o cabo do controle ser um pouco maior A parte de trás aqui, ó, você vê que tem a entrada da fonte Do áudio, do vídeo E também para você conectar o cabo RF Caso tenha parte da história aqui Estou muito contente, muito contente mesmo com esse videogame vamos aqui testar, ó. peguei aqui ó, a fitinha do Mario, Mario 3 um dos melhores jogos do Mario e o melhor do Famicom com certeza para a gente testar ele aqui uma coisa que eu esqueci de falar é que além de juntar o Famicom com o Disk System ele também tem a vantagem aqui do Famicom AV que ele pode ser ligado na, uh, no cabo AV é, vamos colocar a fita aqui, umas coisas a te dizer Ó, ele tem uma trava aqui. Essa trava serve para aqui ó para não entrar uma fita. Você vê que fica travado e ele não entra a fita. Quando você destrava aqui, ó, aí ele pode entrar a fita normalmente. Colocando o cartucho aqui, estou fazendo isso com uma mão só, que beleza. Você encaixou o cartucho. O botão eject é esse aqui, ó. Você aperta, ejetou tanto que até caiu. Deixa eu pegar ele de volta. Voltamos aqui. E vou colocar aqui novamente, encaixar. Ele tá aqui nessa TV aqui, vamos ligá-la para ver. O botão que liga é este aqui. Vamos ligar, atenção! Ele tem um delayzinho para começar a ligar. Eu também percebi isso quando comprei o Neo Gel. Aqui é o Mario 3, ligou, que beleza! Deixa eu apertar aqui, ó. Isso aqui é o reset para vocês verem. Ó. Vou colocar aqui, ó apertando aqui, aqui é o reset. Tá? ele volta para o início aqui eu peguei o controle ó, select start b e a vamos começar então aqui ó apertar o start aqui o select para um player vamos apertar o start olha que barulhinho clássico né? aí o Mario aparece lá vamos para a primeira fase apertar Opa, o b aqui né aí começa Opa Aqui Jogar com uma mão só é difícil Aí, beleza Vocês viram que tá funcionando aqui né? O Sharp Twin Famicom E tá aí para vocês Sharp Twin Famicom Funcionando, testado Pronto, agora você conhece o Sharp Twin Famicom Já testamos e mostrei tudo para vocês Mas eu quero saber de você O que, que você achou do Sharp Twin Famicom? Me fala aí nos comentários. Ah, e me segue lá no Instagram, que eu vou postar fotos da minha jogatina e mais detalhadas do Sharp Twin Famicom. Beleza? VitorIssui. Me segue lá. Eu sou o Isui. Mais uma vez, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.